Meu Deus, eu morri agora. Morri agora. De comprar jogador de Minecraft. Primeira coisa. Você vai você pega a cabeça de um dinossauro aqui, doido, Olha o que, que você faz com ela. Meu Deus. Aí você pega... Aí você arranca o braço do Bobo o já tá arrancado. Aí, aí, aí ele vira uma arma. Aí o que, que você faz? Você pega... Você pega um, um computador lixo aqui, ó. Ó. E olha o que você faz nele, ó. Ó. Você atira nele aqui, ó. Pá! Ô, oh magado! Aí você pega isso daqui, ó. Esse negócio. O filho do matador de tudo, né? Seu é filho do matador de tudo. Você pega ele, ó. E, e dá um tiro, ó. Pá! Aí depois, o Miranha, mano. É depois, o Miranha vem aqui e rouba sua arma. Ele Ai, Miranha! Meu Deus, o Miranha me pegou. Meu Deus, Miranha. Agora você vai ver Miranha. Miranha. O Mira... E aí, Miranha? Você já me enfrente? O que, Miranha? Não tô pegando uma arma. Você já fez, não? Ai! Ai, Miranha, para, para, para. Ah, sai, da... Meu Deus. Miranha. Miranha. Agora você vai. Ai. O que, que você fez? Comigo, seu é ruim. Seu é ruim. Aqui, ó. toma. Você procura o matador de tudo Você vê que o matador de tudo tá no chão Tá procurando o chinho dele Aí você vai aqui, ó ó Chuta o matador de tudo Aí você mata o matador de tudo Aí você pega essa arma aqui, ó já tem no chão Porque ninguém vai usar Aí você pega a arma do cara lá O Optimus Prime Você dá um, um tiro aqui, ó no, no family frame no negócio aqui ó isso aqui ó, que é super family frame você dá um jeito, você vê que a munição acabou aí você joga fora você joga fora né aí você pega o, o pocoyot né, você pega o pocoyot aqui ó aí, acabei o meu celular de novo é aqui, ó, ó, ó, ó. Espera. Tentar desmontar ele. Pocoyo. Aí. Aí ele virou o Pocoyo da, da Deep Web, que é a Deep Web da Deep Web. E você percebe que tem um palito no Pocoyo. Você percebe que tem um palito nele. Pois. Aqui, ó. Ah, arranquei a cabeça do Pocoyo, mano. Arranquei. Ó. Matou o Pocoyo. Acho que é assim o nome mesmo. Aí eu pego... Cadê? Você vai... Aí você pega esse negócio que eu chamo de Flay. Não, não passar. e você mata ele. Tem que jogada na mata tudo. Aí você pega uma pau. Ó. Aí você pega... O, o Max Steel's sem cabeça Você pega o Max Steel's em cabeça Agora aqui, ó E bate pra pá, ó. É isso Aí depois você pega o, o outro Miranha Você... Aqui ó, Miranha Aí você fala, faz isso Miranha Então Eu quero Minecraft graça Aí vai que te bate Sai, Miranha ele vê que você matou o Aí ele vê que você matou o Pocoyo, ele... Ai, Miranha! Ele bate mais uma Ai, não, Miranha! Sai daqui, seu ruim! Meu Deus, Miranha! Miranha, pare! Vai ver seu ruim. Aí, depois disso, você vira o jogador de Minceraph. É que aí você fala: Não, Minceraph é um lixo. É, aí você fala que Minceraph é horrível. Minceraph é muito ruim mesmo. Aí o que, que você faz? Você pega isso daqui, ó. Aí um criador do Minceraph. Que é o The Flash, quer dizer, que é o outro miranha, né, o outro miranha, você vai aqui, ó, tipo esse miranha aqui, já ele, ele dorme, ele, ele ama dormindo, esse miranha já morreu, mas você pegou, né, você tem que pegar seu miranha, moço mas nenhum dos dois que você matou agora, um que já tá morto, aí você pega ele, ó, ele com essa pau, é aqui, ó, tô com piano com ele. Ele não vira um piano. Aí depois cê, Aqui, ó, olha o que você faz com ele, ó. Pronto. Agora você é pronto. Jogador de Minecraft. É isso. Meu Deus, que transição magnífica, cara.